O Ricardo Vilar. Vem comigo o torcedor do Grêmio Maringá. Se segura, torcedor do Patriotas. O Sato entrou no segundo tempo. Na vaga do Wallace. Autorizado o Sato. Apontou, engatilhou, bateu! do Grêmio Maringá Sato meteu na rede